Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto Jogada. No vídeo de hoje eu vou trazer um olhar mais sobre a corrida eleitoral do Brasil e os presidenciáveis que estão na frente e trazer um pouco aqui o olhar que a metodologia jogada pode... É, oferecer de, de é, visões e detalhes extras sobre as, as características, os perfis dos, dos candidatos com seus perfis psicológicos, segundo é, alguns sistemas que, que estão no nosso kit de ferramentas. E, e esses sistemas são Uh, o sistema, esse que já tô, que eu já estou mostrando, que é o sistema dos naipes de um pesquisador chamado Richard Bartle que é esse que que você vê aqui num vídeo que eu já gravei há um tempo, é, 16 cenários e tendências estratégicas que antecipamos entre 2014 e 2021. É, nesse vídeo eu apresento esse intelectual, que é um que é um PHD em inteligência artificial e concebedor desse, dessa é, simbologia de arquétipos. Né? Ele é, oferece uma pesquisa que, que explica 100% do comportamento dos jogadores num ambiente virtual. É, de um modo estatístico, onde ele mostra que 80% seriam do naipe de copas, é, 10% do naipe de espadas, 10% do naipe de ouros e 1% mais ou menos do naipe de paus. E aí a gente olha há alguns anos a evolução do, do cenário político brasileiro, da composição é, de maiorias, e a gente vê que os dados da, da, da pesquisa do Isha Bartle, que eu vou colocar o artigo nos detalhes, eles é, têm um, um poder muito grande de previsão de cenários e a gente pode é, observar isso na, nas eleições dos últimos anos no Brasil. E, mais uma vez, é, tende a, isso tende a estar acontecendo nessa eleição também. É, no vídeo que eu mencionei, é, eu mostrava que o Brasil tinha, é, no começo do ano, e ainda tem, quatro opções de, de representação política. E isso torna a nossa situação política é, interessante, porém um pouco perigosa também porque quando você tem muitas possibilidades de escolhas, você também tem mais possibilidades de errar. Então, você tem mais liberdade, mas você tem mais liberdade de, de é, fazer escolhas ruins. E, e também, mais liberdade de fazer escolhas boas também. É, e, no caso, a gente tendo quatro opções... Que são é, Ciro Gomes, Simone Tebet, Lula e Bolsonaro, é, como representantes desses quatro naipes, a gente tem 100% do espectro é, do, do, dos, é, dizer, da bússola política que a gente poderia seguir nesse, nesse, nesse prisma né, que o sistema a jogada permite a gente. É, é, observar, né, contemplar pela sobreposição desses sistemas. E, e aí a gente tem é, um candidato mais é, de pensamento econômico keynesiano e democrata, que é o, o Ciro Gomes, um mais liberal e, e, e mais... É, é, aristocrata no sentido de, de, tecno, de tecnocrata, né, de juristocrata, de, de participante aí dessa, é, dessa é, fatia social que é o poder judiciário e toda a sua a estrutura corporativa e né, hierarquizada, muito parecida com as Forças Armadas. A gente tem... É, o, o, o, o campo mais, mais numeroso, que é o, é o campo é, que seria socialista ou marxista, ou, ou dos trabalhadores, e que é representado aqui pela, pelo Lula, é, mas numa composição de chapa e de, e de, e de alianças e, que entra bastante em, em, no campo de partidos que estão com, com... que seriam mais dessa ala, da ala do centro, estilo ah, Simone Tebbit também, né? Então, é, partidos é, que, que, que... que normalmente teriam um alinhamento mais no um centro liberal e que, mas que também já participaram do um governo do PT em outros períodos. E aí, por último, o naipe de, de paus, né? o naipe de copas foi o Lula, o naipe de paus seria representado pelo Bolsonaro, que é o, o alinhamento filosófico aqui mais é, robesiano e maquiavélico no sentido. É, do filósofo mesmo e da, do pensamento mais autoritário, né, de, de política. E e aí quando a gente olha o o como, como estão as pesquisas hoje, a gente vê que é, esses dados que que o Richard Barbour apresenta no, no pensamento dele estão de certa forma representados aqui. A gente vê o Ciro Gomes com esse constante 10% desde a outra eleição, que é a característica aqui, é o perfil do, do naipe de espadas, que são os exploradores, são aqueles jogadores mais nerds, que gostam de é, zerar o game até o final, que gostam de descobrir todos os é, seus detalhes, seus, é, seus hacks, então, isso ficou muito visível né, na, na maneira como o Ciro Gomes é, escolheu, o Ciro Gomes resolveu fazer a campanha dele né, com um, um podcast sobre games. Né. Um, a Simone Tebet, já sendo do, do Naipe de Ouros, né, que representa aqui um, um, um, a estrutura, a academia, a um, academia, a estrutura corporativa dos bancos, das instituições é, capitalistas, empresariais. Né? Enquanto o Ciro representa a academia, né, que é mais intelectual, a Simone representa essa tecnocracia jurídico-financeira e que também, também é aqui um dos, vamos dizer, um dos, uma das pernas da, da mesa de um país. É, a gente tem no, no canto do Lula, do, no, no marxismo, é, a gente tem o, os, os líderes políticos, né, e, e aqui os, os personagens, os jogadores que jogam mais pela, pela participação, pelo se sentir pertencente, né, enquanto o, o naipe da Simone é mais... É, jogam pelo status, pela pontuação, pelo reconhecimento é, econômico que tem. É, e e o, o naipe de paus é o que joga pelo poder, é o que joga para, de certa forma, trollar os outros participantes. Então, isso aqui, é esses arquétipos que o Richard Bartow apresenta, eles são é, comuns, um, em todos os ambientes virtuais, seja um fórum, seja um game, seja uma rede social. E, e os, os últimos anos da nossa política, desde 2013 até agora, 2022, toda essa agitação, esse período, essa década de agitação política, de manifestações, de eleições super disputadas, de... É, atentados contra presidentes, de aviões, de candidatos que, que caíram. É, e, enfim, todas essas é, é, anormalidades políticas que a gente vivenciou, de impeachment também, é, estão dentro do que? De um processo onde o Brasil foi... É, foi aglutinando essas diferentes vertentes políticas e, e, e possibilidades né, de caminho para onde ir. E aonde o Brasil está hoje? O Brasil está em um campo à direita e é, mais para baixo na pirâmide, como um país que exporta produtos, recursos naturais por quantidade. Né, e não por qualidade, e, e, e esse posicionamento mundial nos torna propensos a ser um país é, de, de economia rural, exportadora, e isso a gente vê aqui na nossa pauta de exportação, que é de principalmente commodities, e é, agrícolas e minérios, e... Isso vem se acentuando né, com, com, também com a, a linha política que os nossos líderes vêm, é, política econômica que eles vêm seguindo. E, e a única possibilidade disso ser, é, ser revertido é também pela política, e, e, ou seja, seria com algum projeto de país que apontasse o vetor do país mais numa direção para ou para esquerda ou para é, noroeste, né? Para para esquerda e para frente é, na diagonal. E aí essa possibilidade ela está colocada com dois candidatos que estão entre os três mais mais, é, mais competitivos, o, o Lula e o Ciro, mas com a diferença que, o, que o, o projeto que o Ciro propõe é um pouco mais radical, é um pouco mais é, é, agressivo, é um pouco mais detalhado em termos de, de o que seria desejável fazer. É, Para promover uma industrialização, um desenvolvimento mais, é, de uma economia mais é, do conhecimento, né? uma economia tecnológica, uma economia industrial, é, que é o, o, o elemento conhecimento entre os fatores de produção. Né? Os países que se destacam por isso aqui, eles são os países também mais desenvolvidos do mundo. E, e, e, e também é, os países que, de certa forma, são tradicionalmente o centro do mundo. Né? Mas é, nem, nem tudo no mundo funciona como esse, essa região do mundo, que é a mais rica, mais historicamente próspera, né? que é a Europa que é rica em, em dinheiro e pessoas, logo o, ela tem o conhecimento, tem os cérebros do mundo, é, é, nem todos os lugares tem essa situação, ganha, ganha. Né? Então, no caso dos Estados Unidos, é, um, é uma situação de, de um país que tem mais dinheiro do que gente, proporcionalmente, comparando com o resto do mundo, é, que também é uma realidade aqui para alguns outros tipo é, Austrália, Suíça, Canadá e também Rússia atualmente é, e aí temos a possibilidade também do país ter mais gente do que dinheiro proporcionalmente com o resto do mundo que é muito o caso da Índia e um país muito populoso e muito pobre e, e aí temos a possibilidade do país ter menos gente e menos dinheiro que o resto do mundo, que é a possibilidade de países como a África, é, países do Oriente Médio e do Brasil. E aí a gente olha a, o alinhamento é, geopolítico que esses políticos começaram a promover. Né? O Bolsonaro começou muito alinhado com os Estados Unidos, e, e depois, com a eleição do Biden, ele já começou a procurar mais alinhamento apenas no Oriente Médio, né? além de Israel, mas depois, depois de perder um aliado em Israel, né, que era o Benjamin Netanyahu, é, ele passa a, a se alinhar mais com países tipo Emirados, um, e, e, e outros países ali do Golfo Pérsico, que são é, uma espécie de paraísos, paraísos fiscais conservadores, né? mais, mais conservadores, enquanto a Europa, a Suíça e, e é, algumas ilhas caribenhas aí são paraísos fiscais mais liberais, né? Então, é, essa, é, esse também é um movimento que o Lula tem feito. Né, ele agora, hoje, ele fez um lançamento de um livro com fotos do, de, do, de todos os encontros é, diplomáticos que ele promoveu. E, e o Lula, na chapa que ele está trazendo, ele está muito alinhado aqui com... com uma ala que seria a concorrência dele, né? Uma tentativa de isolar o, o Bolsonaro e então é, existe aqui uma espécie de uma como ele chamou de frente ampla, né? E e, é, e essa é a, talvez a contradição aqui dessa dessa frente ampla que, que pode não não conseguir manter essa união aqui é, por muito tempo ou, ou, é, ou o suficiente para sair vitoriosa e alcançar, alcançar alguns resultados interessantes. E, então, existe também um acerto muito evidente do, do presidente Lula aí para para países da Europa, para outros países nesse jogo geopolítico, como querendo dizer que ele vai ajudar o mundo a, a, a reencontrar a estabilidade, diálogo, e isso é, é bastante crível, bastante é, é, coerente né, com, com a trajetória dele, embora... É, eu acredito que ele não seja o único que poderia fazer isso. E temos um, um, um candidato né, que, que seria o caso de um, de um é, projeto mais voltado para o desenvolvimento de é, polos tecnológicos no Brasil e, e é, outras formas de, de industrialização, e, e um desenvolvimento mais Focado, um, um foco mais orientado ao interno, ao desenvolvimento interior do Brasil, que, que talvez fosse que o, o que é proposto pelo CIRO. E, e agora eu vou trazer o, o outro sistema que eu comentei, né, que é o Enneagrama, E que é um sistema baseado na ideia de, de um homem com três tipos de inteligência. né? Esse aqui é um material que eu apresento apenas na minha formação de, de instrutores da metodologia, né? mas eu vou abrir aqui alguns detalhes para a gente é, discutir o caso do Brasil e também fazer um merchanzinho, né? E vocês conhecerem aqui as... as... Uh, alguns detalhes né, sobre esse sistema que permite a gente fazer várias análises interessantes sobre situações reais. Né? Então, é, como eu falei, o Enneagram, ele divide o homem em três tipos de inteligências e três dos três dá nove. Então, ele explica que o homem vai ter todas essas três, só que uma delas vai ser a dominante, uma vai ser auxiliar e uma vai ser a... A reprimida, e, e aí existem tipos três tipos mentais, três tipos emocionais e três tipos instintivos, é, que que somam o um, um número nove, né? E a gente tem nessa corrida presidencial quatro tipos e quatro também diferentes, né? O, o tipo do Lula é, que é o que tá liderando é também o tipo do Brasil, e isso é uma, uma questão bem interessante, né? porque é, o arquétipo Brasil para o mundo, né? do, do brasileiro alegre, alto astral, criativo, é, que o Lula também tem e projeta, tem uma certa ressonância né? com, com, com a personalidade é, do brasileiro, o espírito brasileiro e, e como o mundo vê o brasileiro, então, isso tem um, um efeito interessante comunicacional né? e, e o, o, o tipo 7 para o sistema da jogada, ele seria a casa produtos e a camada, a sétima camada, que é a camada da previdência, a camada do financeiro e o Brasil é, é um país que produz e exporta muito, mas é um produto é, por quantidade, como eu digo. E também é um, um, um país é, onde o, o poder financeiro se impõe, ele manda desproporcionalmente mais do que outros, é, outros países do mundo e isso define muito a... a a aliança de poder que o, que o Lula fez, né, que ele tem no seu domicílio político de São Paulo. Né? Então, vamos agora falar do, do próximo é, presidenciável, o que vem aqui na sequência seria o tipo 1, é, e temos um candidato tipo 1 nessa eleição, que é o Ciro Gomes. E, e o Ciro, ele sendo um tipo 1, um, ele tem é, mais pontos de inteligência instintiva, que é a prática, depois inteligência mental e, por último, a inteligência emocional, né, que é uma crítica, um, um comentário, até uma questão antiga dos, de outras vezes que ele concorreu ao presidente. E, e essa é, análise que a gente faz dele é, mostra que, que, ele, que ele é um candidato que, por um lado, complementa mais o Brasil, porque o Brasil, como é 7, tem é, a inteligência prática no, no mais baixo, né? e, e o, o Ciro tem essa mais alta, então por isso ele, ele traz tantas é, soluções. É, soluções interessantes, né? ele pesquisa, ele, ele também tem experiência, ele é, sabe resolver os problemas que o Brasil tem, porque ele é especialista no que é carência do Brasil, né? mas ele tem dificuldade de conseguir se comunicar, se, se fazer entender, porque a inteligência emocional dele sendo mais baixa, ele não consegue alcançar toda a população e ele também não tem esse essa essa capacidade né essa é, vamos dizer vantagem de, de jogar em casa né ou seja de ter essa ressonância de ter essa personalidade que que também é a personalidade do país é, como outros líderes é, às vezes conseguem né então por exemplo o presidente da Rússia que é um que é um tipo 8, e a Rússia também é um país 8, ele também tem um, um alto índice de, de popularidade. Né? Então, isso torna mais difícil para pessoas é, como o Ciro, como a Dilma, conseguirem é, se, se, se fazer é, influentes no, politicamente num país é, como o Brasil. E um detalhe que a gente tem aí que, é que o vice do Lula, o Alckmin, também é um tipo 1. Então, o que, que é, a história recente do Brasil acabou nos mostrando é que quando o Brasil rejeitou a Dilma, é, a gente acabou caindo no, no, no, no colo de um outro tipo 1, que era o, o Olavo de Carvalho. Né? Por que, que isso aconteceu? Porque o ponto 1 um, é o ponto da queda do 7 do no Enneagrama. Então, quando o 7 o entra no movimento de estresse, ele, ele vai para o 1. Um. E, e aí, quando o, o Brasil rejeita a, a Dilma... É, é, popularidade dela cai muito é, e também muito se começou a falar sobre às vezes que ela dava entrevistas e ela não se expressava bem, o pessoal ria das coisas que ela falava, ela falava umas coisas meio sem sentido. É, então, o, o efeito disso, né, o preço que a gente acabou pagando foi é, acabar recebendo influência de um outro tipo um com uma carga emocional ideológica muito mais, é, muito mais negativa, muito mais é, pesada do que a, a Dilma e a falta de emoções e a falta de carisma da personalidade dela. E, e o efeito disso acabou sendo né, a gente é, eleger o governo Bolsonaro. Então vamos falar do Bolsonaro... Bolsonaro é do, é do tipo 6, o tipo 6 é um tipo é, mental, então ele é um, um, um, um jogador, um jogador do jogo político é, por natureza, como muitos outros, o tipo 6 é um tipo político por natureza, ele é um tipo das decisões, das escolhas, e... E ele também tem a inteligência emocional mais, mais baixa. Né? Então, essa é a inteligência que falta. E, e a inteligência prática, em segundo lugar, e a inteligência mental é maior. Né? Alguém poderia dizer que não é o caso, que ele é burro ou coisas assim, mas não é exatamente isso que significa ter inteligência mental. Não quer dizer que o cara é intelectual, por ter inteligência mental dominante, mas é, quer dizer que quem é, os motivos das decisões acabam sendo os motivos da mente, né? E a mente ela ela é um, um, um, um radar que que tenta é, evitar o risco e, e jogar com o risco e o medo é, de modo que que consiga ou obter vantagens disso, ou, é, ou evitar situações onde fique numa posição de, de fragilidade, de medo. Então, nessas horas é a hora que esse perfil, o tipo 6, pode ser mais agressivo para tentar é, aparentar força é, num momento em que, na verdade, ele está acuado, está... É, mais fragilizado, e, e, e isso é muito comum no, no, no estilo do Bolsonaro, de fazer política, é, ao longo de toda a carreira dele, não só como presidente. E, e é, bom, o que mais falar sobre ele? Acho que é isso mesmo, sobre o Bolsonaro. E, por último sobrou um dos tipos emocionais, que eu acho que é o, o perfil da Simone Tebet, que não entrou aqui na minha, na minha montagem dessa, desse PDF, dessa apresentação, porque ela ainda não estava não tão é, destacada na nossa política, é, quando eu estava trabalhando nesse material, nesse período aqui, quem estava se destacando nesse nessa frente, nessa ala, era o Sérgio Moro, era o João Dória, que é, estavam na disputa, mas não conseguiram se manter. E esse perfil, esse arquétipo, ele é o arquétipo também é, do estado mais rico, mais populoso do país, que é São Paulo. Né? E muito por isso esse, esse é, centro de negócios tem... tem essa predileção por esse perfil de personalidade, que são os tipo 3, que são um tipo muito eficiente, muito é, corporativo, muito é, adaptado ao jogo, ao jogo da, da, da burocracia, e da, do business e do, é, do mundo dos negócios. E, e grandes centros de negócios são... Normalmente do tipo 3, é, e, e a casa 3 dentro da jogada, que ela é a casa dos recursos, ela é a casa é, da, da, da, da, da rede social familiar. Né? E, e essa é a, a, a, também o que define muito São Paulo, a, o estado do do país que tem mais recursos e mais é, é, infraestrutura uh, geral né? de, de transportes e tudo mais. É, embora a Simone Tebet não seja do estado de São Paulo, ela é do Estado de Mato Grosso, mas ela tem um perfil palatável para o poder são Paulo, que é dono da mídia e que no momento certo, se necessário, pode produzir, lançar a Simone Tebet é, como sua candidata. E aí, voltando agora para o nosso quadro, é, o, o, o que, que pode acontecer daqui para frente no no processo eleitoral, é, o, que, que, o que, que tem de acontecer se tudo continuar como está. Né? Bom, o que tem de acontecer é a gente ir para uma, uma disputa eleitoral, né, dividindo a base da pirâmide social brasileira em dois, em dois candidatos opostos e cada vez mais... É, é, mais antagônicos e, e ra radicalmente é, é, divergentes no sentido político, que seriam é, um líder popular mais, mais, é, mais inclusivo, mais é, de esquerda mais social e um, um líder popular mais à direita, mais militar, mais, é, mais do capital. E, é, e isso acentuar, aprofundar, né, assim, recrudecer cada vez mais uma rivalidade interna no Brasil, que é, esse seria de longe o pior cenário, né? que é a gente acabar elegendo um ou outro, mas não tendo um governo é, com capacidade de governar, nem para um, nem para outro. E, e também a gente tendo aí um atrito institucional que, que seria bem ruim ao longo do, do governo. É, principalmente, eu acho, se o Lula ganhar, porque é, esse atrito com forças armadas já vem acontecendo agora essa questão das urnas é, então seria um, um atrito um atrito desnecessário na minha opinião entre as instituições num período que o Brasil já já é, exagerou esse atrito e e a gente tem também o risco né, de, de, o, é, de um, uma fragilidade da saúde do Lula ou, eventualmente, como aconteceu, acabou de acontecer é, na Rússia. Inclusive, eu vou mostrar aqui um, um nosso, é, a nossa lista do, do Twitter, onde eu agrego as diferentes referências aqui de... De notícias. Né? Nessa lista você encontra é, fontes de referência de notícia de todos os arquétipos né, que, eu, que eu mencionei, de todos os naipes do jogo. Né? Então, referências de direita, esquerda, progressista, liberal, conservador, ou. ou é, progressistas, e, e, e aí, quando você dá uma olhadinha em uma ou duas horas de notícias vindo aqui dessas, dessa lista de, de instituições, né, que são apenas 108 é, fontes de informações, mas que já mostram aqui quase 100% do que está acontecendo no Brasil, por 360%, por, do, do, do, do espectro que a gente está olhando, né? Que é aqui esse, essa rodinha, né? Então, quando a gente olha esse, essa, essa lista, a gente está olhando o que está que acontecendo no mundo pelos né, todos os pontos de vista que os centros de poder de cada um desses perfis psicológicos, né? e que são também, eu não, não mencionei, é, mas os perfis do self, do ego, do superego e da sombra. Né? Seriam arquétipos aí, freudianos, junguianos. E, e aí, é, recentemente, lá na Rússia, aconteceu um, um, um ato terrorista onde foi assassinada a filha... De um, de um intelectual importante lá da Rússia, como agora vem sendo chamado aí, o Olavo do Putin, né, um filósofo é, chamado Dugin. E, e aí, o que, que pode acontecer desse, desse atentado? Né? É, igual teve também no Japão o atentado ao Shinzo Abe, é, que era um político mais é, de uma linha mais de um Japão independente. Então, é, isso é algo que o Brasil estará sujeito nos próximos anos, porque o mundo está passando por um momento de guerra. Em, em momentos de guerra, é, é, assassinatos políticos, coisas assim, não são tão raros. É, então, no caso, é o que a gente está vendo literalmente agora, na última eleição, teve atentado é, sobre o Bolsonaro e, é, e, e o que, que, que a gente pode esperar para essa eleição, na minha opinião, é que a gente tenha mais algo assim nessa linha ou uma... uma jogada do, do, do, do mundo jurídico brasileiro tirando um ou outro candidato por, por causa de regras, de regras eleitorais que ele não está se submetendo. Por exemplo, o Ciro entrou com, com um, um, um pedido para invalidação da candidatura do Bolsonaro por causa daquele evento dos embaixadores. Né, e da maneira como Bolsonaro se referiu a, ao eletrônico diante dos, dos embaixadores e usou aquilo como uma, uma forma de projetar a imagem dele, a influência dele. E, e aí, eventualmente, se o, o TSE acata um, um, um pedido desse quem está catando, né? O TSE com o STF, ele representa aqui esse arquétipo dentro das nossas instituições, né? ele é a tecnocracia. Então, poderia ser uma forma de tentar transferir alguns desses votos aqui do Bolsonaro para Simone e tentar levar é, um segundo turno entre Lula e Simone, onde onde o sistema ia tentar fazer tudo para dar simone. Né? Ou, ou, é, é, mas aí poderia acontecer de não conseguir fazer essa transferência e, e dar Lula contra Ciro. Né? Então, essa, isso poderia ser um risco. E, e então, isso é uma das possibilidades né? que, que poderia... É, interessar. O fato é que o sistema, o sistema, quando eu falo sistema financeiro, né, o sistema financeiro não aguenta mais o Bolsonaro porque o Bolsonaro é uma, uma figura difícil de controlar para eles, né, ele não se submete a, a, a se, não se comporta como deveria. e e também ele começou a, a ser independente demais no, no jogo geopolítico, e isso é algo que não, não convém. E, e é provável que, que os grandes players internacionais tentem se livrar do Bolsonaro nessa eleição. E, é, e aí, é, essa é a maior chance que eu vejo de alguma reviravolta poder acontecer ao longo da eleição né? e a outra chance é um Lula eleito né, ao longo do seu governo sofrer algum tipo de questão de saúde ou de né, como ele já, já teve um câncer na garganta é, fazer campanha desgasta mais é, Saúde dele, a voz. E, e ser presidente é usar a voz todos os dias também. Então, é, será que o Lula teria condições de, de é, exercer a presidência até o, até o fim do mandato, já aí, na, na faixa dos 80 e tendo tido um câncer de garganta? Essa, essa é uma questão que, que agora fica é, racionalmente bem, bem pertinente para todo brasileiro, porque já não é uma questão de uma hipótese remota, né? e sim de uma coisa que estatisticamente que se sabe que é o, o, a. a a situação do câncer realmente ser 100% revertido, ele tem que o acontecer dele retornar aí, e é, produzir aí, é, outro ciclo de, de tratamento contra a doença. E aí o Lula é, pode ter que se retirar só para fazer um tratamento como esse e o Alckmin é, continuaria na. na na presidência, no lugar dele, e a gente não teria garantia nenhuma de que ele seguiria a mesma linha que o Lula. É, então, é, é essa a, a, a incerteza que o Brasil está exposto. E aí, tudo no, no mundo dos negócios, que tem incerteza, vale menos. Né? Vale menos porque o mercado já conta que, que você é uma caixinha de surpresas, né? você não vale o preço que tá na né? que você disse que você vale, você vale metade, você vale um pouco menos, porque nunca se sabe se é verdade ou não é, o que tem dentro da, da caixinha. Então, é, todos esses cenários aqui que eu falei, tirando o, o cenário de... Ciro Gomes eleito, eu vejo como, um cenário, como cenários onde o real tende a perder valor é, em algum momento. A não ser que o Lula é, utilize as commodities e um juro alto e algo assim para tentar valorizar o real de novo, mas é, isso já não pode ser feito como foi possível nos anos de 2002, do, nos anos 2000, porque a gente não tem uma economia. É uma China tão, tão, é, tão, tão acelerada, né? tão vigorosa como a gente teve naquele período. Então, é improvável que, que o real volte a ter aquele poder de compra, a não ser que o, que o Brasil realmente coloque um projeto muito é, arrojado é, em execução. E aí, é a possibilidade que a gente está tendo, é uma janela de tempo que, que não se repete, é, talvez mais de uma vez em 50 anos, e, e é o que é, a nossa geração aqui está tendo a oportunidade de, de fazer para realmente conseguir tirar o Brasil né, dessa... dessa esse quadradinho aqui que é o quadradinho dos países que pagam a conta, né, que sustentam a boa vida dos, dos países de cima, dos países do topo da pirâmide. E, e enfim, se o Brasil não não é, optar por é, investir uma economia do conhecimento e que desenvolva indústrias e agregue valor ao produto exportado, aí é, é, simplesmente não não, não, há, não teremos muitas chances de, de ver as coisas melhorando é, tão cedo e, e, e o que melhorar talvez a gente seja uma melhora mais cosmética ou uma melhora que, que eventualmente produz um resultado como, como o que a gente viu dos governos é, do PT, onde resolve um lado, mas é, cria um problema de outro lado, porque não houve, é, não houve efetivamente um projeto lastreando um, um programa... Uma, um, um movimento estruturante do país, né? e sim é algo que a gente consome é, demais num período de vacas gordas e depois produz um período seguinte de vacas magras, que, que é algo que acontece quando a gente perde o controle né, do, das contas e, e isso vale para qualquer pequeno negócio ou para um país. Então, essa análise aqui, é, como eu falei, nos mostra o que, que seria melhor para corrigir os problemas do Brasil, explica por que, que o Lula tem uma, uma vantagem e também um pouco por que, que o Bolsonaro tem a base que tem. Por, por, por causa da geoeconômica da nossa inserção geoeconômica se, é, a, nos colocar nesse quadrante aqui dos países com menos menos gente menos dinheiro e é, e o que que a teoria dos jogos explica que é o, o, a saída desse essa saída difícil desse dessa situação? que é a massa crítica. Né? A massa crítica é esse 10% aqui, que, que é o 10% mais, mais, é, mais interessado em ir a fundo nos, nas regras do jogo, em dominar as regras do jogo, mas esse 10% é sempre 10%. Né? Então, se ele não faz uma, uma aliança aqui com, ou com o capital é, para para consolidar uma, uma superioridade ou com a base da pirâmide para ter uma maioria, a tendência é ele sempre ser isolado e perder. Né? E, e, e até hoje, né? e essa, essa linha aqui no Brasil é, só conseguiu liderar o processo político quando quando ela veio de um processo autoritário, né, que, que surgiu aqui como uma linha de direita, foi o período Vargas e depois de, de instalado no poder, é, se, é, se desenvolveu nessa linha aqui de, de criar instituições, e um projeto de país, industrialização e... e por uma questão do país exigir isso né, para funcionar, para ter sentido, essas instituições foram surgindo. Né, mas até hoje o brasileiro não conseguiu é, efetivamente eleger um, um, um presidente democrata que fosse, que fosse também um, um professor, um mestre, um, um intelectual, um, um pensador é, de um projeto de um projeto de desenvolvimento. Né? Talvez o que, o que o Brasil poderia esperava ter feito era na eleição do, do Fernando Henrique, mas o é, Fernando Henrique é, também, também se elegeu e disse para todos esquecerem o que ele, o que ele tinha escrito, né? porque ele sabia que ele... É, teve que abrir mão do que ele escreveu para presidir né, o país, e, e esse era o preço que ele, que ele pagaria. Então, é, essa eleição, nesse momento, é o, o, a disputa que, que vai fazer do Brasil o centro do mundo até o, o, a definição aí do, do segundo turno. E, e até lá a gente vai ver tudo pode acontecer a gente vai ver muita atenção vinda do, do estrangeiro, a gente vai ver é, aqueles carinhas de Hollywood, gente dos Estados Unidos, os gringos é, tomando partido assumindo um lado dentro do, da eleição. A gente pode ver, enfim, muita coisa. Então, ficar de olhos bem abertos e, e tentar participar do jogo nesse momento, né? fazer, fazer a nossa parte como cidadãos, né? com, com nossa parte com responsabilidade e tentar fazer a circulação de um bom debate, de uma boa dialética né, sobre a realidade do país, sobre os problemas do país, e, e também as soluções né, que o país é, precisa, pode, poderia, é, poderia implementar, e por quê. Né? E, acredito que essa, essa perspectiva aqui é uma das uma das perspectivas necessárias, né? A teoria dos jogos como uma, uma forma de entender a psicologia coletiva, a psicologia do jogo e a psicologia brasileira, né? Então, agora sim acabou o vídeo. Um abraço para você. Se quiser aprender a fazer essas análises e, e utilizar essa ferramenta para para desenvolver seu negócio, confira o link que fica ali nos detalhes do vídeo é, e outros detalhes, tudo fica ali, então até o próximo vídeo, um abraço para você tchau, tchau.